Olá, eu sou a Maria do Blog Lava com Maria e hoje vou-vos ensinar a fazer stickers para vocês colocarem nas vossas agendas, nos vossos cadernos, no vosso telemóvel, no computador, de qualquer lado. Mas, estes stickers não precisam de levar papel autocolante, que é uma coisa que eu nunca tenho em casa e mesmo que tivesse, as minhas impressoras são muito antigas e não conseguem imprimir esse tipo de papel. Por isso, se vocês adorarem stickers como eu e quiserem criar os vossos próprios em casa sem precisar -se de papel autocolante, é só continuar a ver e espero que gostem. A primeira coisa que nós precisamos fazer são os nossos stickers. Nós temos três opções, basicamente. Nós podemos desenhá-los à mão, podemos desenhá-los no computador e depois imprimir num papel normal ou ir buscar na internet stickers que vocês gostam e imprimir também e criar os vossos stickers a partir disso para o terceiro ponto eu criei os stickers e vocês podem vê-los aqui se vocês gostarem deles vocês podem descarregá-los gratuitamente só clicar no link ali em baixo precisam de imprimir e depois fazer a segunda parte deste vídeo que eu vou vos ensinar daqui a um bocadinho caso vocês queiram desenhar os vossos stickers eu vou agora vos mostrar Há dois stickers que eu desenhei para vocês terem algumas ideias do que vocês podem fazer para os vossos stickers, depois de vocês imprimirem ou desenharem os vossos stickers só precisam de recortar, eu gosto de fazer uma pequena borda à volta dos meus stickers mas vocês podem cortar mesmo pelas linhas, depois só precisamos de papel vegetal, vocês podem encontrar papel vegetal na cozinha, peguem no papel vegetal e coloquem sobre ele várias tiras de fita cola, eu encontrei esta fita cola grande numa loja muito, muito barata, isto foi menos de 1€, um euro, por isso vocês podem comprar uma dessas, que é muito barata, ou, ou se vocês tiverem em casa aquelas mais finas, podem usar também. Só precisam de fazer umas tiras mais largas, em vez de ser uma tira larga da grande, são três das pequenas. É basicamente isso. Depois, coloquem os vossos stickers por cima dessa fita-cola e coloquem outra camada de fita-cola por cima. Depois vocês só precisam de recortar outra vez e... já está! Se vocês retirarem a parte de trás, que é a parte do papel vegetal, vocês ficam mesmo com os stickers que descolam na parte de trás, eu acho isso mesmo fixe. E é isso por hoje, eu queria-vos mostrar este tutorial super rápido e super simples. Eu adoro stickers e poder criar os meus próprios em casa é fantástico, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça mais tutoriais, digam me nos comentários. Os stickers que eu fiz para vocês, vocês podem descarregar ali embaixo. E eu também criei estas imagens em tamanho grande, com transparências, para vocês usarem nas vossas edições. Para descarregar só precisam de clicar no segundo link que está na descrição e tornarem se patronos do canal. Assim vocês fazem o canal crescer e também recebem coisas boas, por isso é tempo bom. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo.